O que é que se dizia para a trevoada, que eu agora estou? a trevoada, punha-se... Conhece... Santa Bárbara é? Ah! Santa Barba e punha-se Oliveira Arde, se uh, uh, uma Oliveira num prato velho, num caco ou coisa, e venzida, umas brasinhas por baixo, para aquele fuminho ir para onde ele, que estivesse a trevojar muito, para onde ele passasse, que não caía faíscas. queixas. com a gente toda cagadinha com medo, cada um rezava para si, aí, pronto, tínhamos medo. Nós anda armada para o monte de Rosmaninho, onde não haja pão e vinho. Isso me tendi. Pois, é. cada um tinha as suas.